e vou receber um copo de leite, um o de chocolate, com sal e limão quer dizer com sal e limão se calhar não, porque isso vai estragar um bocadinho mas já yeah, vou receber isso caso digam o meu nome diferente na introdução e como o canal não se mantém só com copos d'água também é que um copo de leite de vez em quando, não é? portanto aqui vai como é que é malta? sou o e sejam bem-vindos a mais um vídeo vocês nunca sentiram aquela vontade de sair de casa só e andar por aí à toa sem pensar em nada? Foi daí que nasceu esta ideia. Foi daí daquele vídeo que recebi, bem likes, em que eu também fui andar por aí a passear. Mas já, yeah, bora lá, vou-vos mostrar Lisboa. Estou aqui na Alameda, aqui à frente da ponta. Gostava de vos mostrar isto com a água a correr, só que acho que está a haver algum evento. posso estar mostrar até. Uh, yeah. Como podem ver, está aqui as tendas, isso assim. Pai, gostava de mostrar mesmo isto com a água a correr, só que. Pronto, tenho que ficar para outro dia. Ainda assim continua a ser um sítio que é fixe para vir passear só. Ou mesmo descontrair nos bancos. Vocês podem ver. Só a vista toda. Bem lindo. Lá o fundo é o técnico. Aquelas duas torres também fazem parte. Yeah. Bem, bora passar para o próximo sítio. Yeah. Ah, tinha que fazer efeito de passagem, não é? Este banco é bem fixe, tem loucos, não sei o quê. Mas já, yeah. agora estou aqui no jardim do Príncipe Real. Pá, espero que não tenha falhado no nome, mas acho que é isso. Uh, Vou-vos mostrar aqui o lago, ativar o modo drone. Uh, Mod drone ativado. Já. Yeah. Era eu aos saltinhos. <risos> mas já, yeah. está aí a vista vista panorâmica lá ao fundo vocês conseguem ver, eu não pronto yeah. mas já yeah. próximo sítio estou agora aqui no mirador de São Pedro e apesar de estarem obras não está no seu melhor como podem ver aqui é, obras, estão buracos, terra uh! mas já, yeah, não deixa de ser bonito e vou-vos mostrar aqui a vista que tem boas é gruas. Mas yeah. Eu vocês consigo vos mostrar bem porque conseguem ver em cima da grade. Mas yeah. agora vou-vos mostrar a minha vista. <risos> é. Bem melhor, não é? <risos> mas já, yeah, está também a haver aqui umas festinhas, tem música e não sei o que e yeah, é giro. Pronto, mas vamos passar para o próximo sítio e bora lá! Estou agora na Praça Luís de Camões, o marco de muitas bovadeiras, sim, porque maior parte da malta que vem para o bairro alto ver começa ou acaba aqui à noite, uh, mas já, yeah, vou-vos mostrar só aqui um deslumbrezito, vocês podem ver. Um sítio bastante agradável de estar. Passamos agora para a Baixa Chiado, provavelmente está a haver ali algum concerto de rua ou assim. Portanto vai ser fixe. Portanto, bora lá. Aqui estamos nós. Parte como podem ver, está sempre a haver concertos e cenas assim. o dia que não está a ver aqui alguma coisa. Portanto, é sempre visto vivo. Passamos ao próximo sítio. Bora. E agora onde é que eu estou? pá foi um bocadinho. Ah, brincadeirinha. Estou no Martí Ah pois. Vou-vos aqui uma vista. Uma vistazinha de olhos só. Pá. Também é giro. Tem umas tendinhas e não sei quê. E pronto, bora passar para o próximo sítio. Ai. Agora estamos no Rocio. E agora sim, a fonte já tem água a correr. Hã? Ah, vocês querem me ver? É a mim, né e Que nojo, não é? Uh, connosco, não é? Ih, foi. Pronto, vamos lá ver a fonte. A fonte é mais bonita. Não é? Agora mete se ali uma senhora à frente não faz mal. Pois bem, é tudo, <risos> acho eu. Não há mais nada para mostrar aqui. E vamos passar para o próximo sítio. Bem, agora estamos aqui. E yeah. é... Aqui. Não me lembro como é que isto se chama. Mas sei que é perto do rocio. Acho que ainda faz parte do rocio. É aqui perto. do. Epá. Vamos mostrar aqui a estátua também. E já chega ali mais ao pé. Vamos ver o mar, obviamente. Agora vinhamos ao pé do mar e nem sequer guíamos. Claro que não. Mas está aí a vista oh, ao fundo está o Cristo Rei e há os barquinhos e não sei o quê, para as pessoas aqui à volta ah, e aqui na areia está uma escultura a ser feita. Eu obviamente não consigo fazer coisas dessas. O máximo que eu conseguia fazer era tipo meter um balde cheio de areia e mesmo assim fazer um castelo mal feito. Bora para o próximo sítio? Vai. E pronto, chegámos ao último sítio do nosso pequeno passeio. Quer dizer, pequeno para vocês. Para mim não, que ainda tenho que ir editar isto. e Já estou a gravar para aí há umas duas ou três horas. Mas não importa. Estamos aqui no Oriente e vou-vos mostrar. É uma vista bem calma. Este sítio é bem calmo e é bem fixe. <risos> bem giro. Mas eu vou-vos mostrar outro sítio, venham comigo, é só um segundo. Ah, estão a ver ali onde estávamos tipo, há 3, 15 minutos atrás? Pois, nós agora estamos na ponte. Ali está a ponte baixo da cama. E pronto, é isto. grande vista. E pronto, foi tudo por hoje, espero que tenham gostado. Eu sei que faltaram muitos sítios de Lisboa, mas mesmo assim já deu para ver que isto é bonito, como para ser. Se gostaram, metam um like, ah, metam um like aqui com o meu amiguinho. Como <risos> Me é que é boneco do acionário? <risos> Subscrevam, partilhem essas cenas todas, comentem e por baixo e pronto, vocês já sabem disso também Até logo.